A Plano Urbanismo te apresenta o Condomínio Horizontal Riviera Mar de Ponta Negra. Um empreendimento planejado, com requinte e sofisticação para você. 100% vendido na primeira fase. Casas com 125 metros quadrados na melhor localização da Zona Sul. Olha só! A primeira fase vendeu 43 casas em tempo recorde e na segunda são apenas 37 unidades. Casas com 3 suítes, área gourmet, espaço kits, duas vagas de garagem. Surpreendente em cada detalhe, com um alto padrão de qualidade e acabamento. Venha conhecer a Casa Modelo. Riviera Mar de Ponta Negra com a garantia Plano Urbanismo. É claro que você vai curtir esse lugar.